É, eu vou aproveitar para externar a nossa indignação com o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro quando uma pessoa foi assassinada pelo exército com 80 tiros. Já vi até alguns comentários achando um absurdo como é que deram 80 tiros no carro. Se eu não tivesse visto a imagem do veículo com as marcas de bala, eu até ficaria na dúvida. Porque é coisa tão absurda, você imagine. Em plena luz do dia, um cidadão com sua família, num carro, é abordado com 80 tiros pelo Exército. O Exército que está na cidade para trabalhar no sentido oposto, para contribuir para a segurança. Agora, mais absurdo ainda é o ministro da Justiça, chegar e, ao ser perguntado ontem sobre o assunto, ele dizer, vou, vou ler literalmente, é algo que pode acontecer. Não não pode acontecer, não, ministro Sérgio Moro. Não pode, não deve. E cabe ao Ministério da Justiça impedir que isso volte a acontecer. Então, não tem cabimento acontecer uma situação dessa natureza é criminoso uma situação dessa natureza, porque não foi uma bala perdida. Percebeu, deputado Márcio? Não foi uma bala perdida. Que o cidadão passou com o carro na hora e estava tá tendo um tiroteio, não. É algo que não pode se compactuar nesse país. Nós vivemos, nós profissionais de saúde, o senhor foi ministro da saúde, sabe muito bem disso, são 60 mil mortes por ano. 60 mil mortes por ano de homicídios. A cada hora, morre uma criança ou adolescente no Brasil por arma de fogo. A cada hora, morre um adolescente ou uma criança no Brasil por arma de fogo. Acontece isso e o ministro da Justiça disse que é algo que pode acontecer. Não, não pode acontecer, não. Nós não estamos em uma guerra civil, apesar de o Brasil matar por ano, mais do que morreram americanos na Guerra do Vietnã em toda a guerra. Isso não pode acontecer. Nenhum exército, em nenhum país, nesse planeta, assassina seu próprio povo. O que houve no Rio foi bárbaro. O Estado brasileiro que o senhor representa, ministro Sérgio Moro, com esse cargo que o senhor conquistou por ter condenado o inocente a ser um preso político, ter tirado do processo eleitoral o presidente Lula e botado o presidente que está aí, por sua responsabilidade e seu prêmio ser ministro da Justiça, ao ser premiado como Ministro da Justiça, o senhor tem que zelar por esse cargo. Não pode dar depoimentos dessa natureza. Foi bárbaro, sim. O senhor representa com esse cargo, tem que se posicionar gravemente, pedindo desculpa à família e à população. Tem que tomar medidas duras para sinalizar que não vai tolerar o que houve. E nós não vamos tolerar que o Ministro da Justiça seja complacente e conivente com a situação dessa natureza. O senhor não pode passar a mão na cabeça e não pode sujar as mãos com o sangue que matou o inocente numa situação de fuzilamento, de fuzilamento. Nem o ministro da Justiça, nem o presidente da República, deputado Isabel Cristina, pediram desculpas à família, se mostraram constrangidos, expressaram pesar. Então nós não podemos, e essa comissão de fiscalização não é só financeira, essa comissão fiscaliza também a atuação do Estado brasileiro em todos os seus âmbitos. Então, quero expressar aqui, aproveitando essa oportunidade, expressar a nossa indignação. E não tive tempo de redigir um requerimento, mas o farei para a próxima reunião encaminhar, para que a gente possa interpelar o ministro da Justiça quais as medidas que o Estado brasileiro está tomando não só em relação a esse incidente, como em relação aos outros. Porque a medida que ele encaminhou até agora para a Câmara de Deputados, só vai aumentar essa situação. Porque o projeto que ele encaminhou, ele não só é conivente, como ele anistia antecipadamente situações dessa natureza. Então fica aqui o nosso registro e iremos encaminhar o um requerimento para interpelar o Ministro da Justiça sobre essa situação. E gostaria muito, ainda é tempo, que o presidente da República expressasse, pelo menos, o pesar à família por essa situação. Obrigado. Presidente. Deputada Carla, tem a palavra. Ah, Obrigado. professor. Só, só. só antes, deputado Jorge Sola, o senhor pode fazer uma indicação para que o seu discurso seja encaminhado ao ministro Sérgio Moro ou, e pode apresentar o requerimento para que ele venha debater na comissão. Tenho certeza que vai ser muito útil para todos nós, que ele venha tra tratar o assunto na comissão. Obrigado. Vou encaminhar, então, as três sugestões. Pedir que o, o, o nossa, a nossa intervenção seja encaminhada, vou pedir um requerimento para que ele se manifeste e propor a presença nessa comissão. Obrigado. Deputada Presente. Carlos Zambelli tem a palavra. Obrigada pela sessão da palavra, cumprimento todos os meus colegas. Gostaria de fazer uma parte em relação ao acidente ocorrido Uh, essa semana, os 80 disparos feitos por militares contra um carro no Rio, e foi dito ontem, eu faço parte do grupo de trabalho do pacote anticrime, estava com o ministro Sérgio Moro tanto na reunião uh, do pacote anticrime quanto após uh, as com as entrevistas que ele fez. Ele disse na reunião de ontem, aqui na Câmara dos Deputados, que esses disparos feitos por militares contra um carro do Rio não se encaixam em sua proposta de excludente de licitude. Então, há um equívoco em dizer que essa proposta do pacote anticrime amenizaria o caso dos militares. Muito pelo contrário. Não faz parte desse, desse excludente de licitude, porque existe uma questão ali que ele colocou, que os autores dos tiros não podem ser beneficiados com essa redução da pena ou a exclusão, porque eles não agiram com excusável, excusável medo. Então, só acontece o, o escudente de licitude em situações específicas. Naquele caso, não havia excusável medo, então não foi em legítima defesa. O Sérgio Moro disse, ministro, Sérgio Moro disse que tem que correr a investigação na, na Suprema Corte do Militar e que ele acha que realmente foi um erro. Então, ele falou isso e também houve a fala do, do presidente da República, em nota, dizendo que também lamenta muito o que aconteceu e que seja investigada essa questão. Eu gostaria que constasse essa fala, tanto para a Presidência da República quanto para o ministro Moro, e, se possível, na voz do Brasil. A sua manifestação só reforça a importância de termos o um ministro aqui para fazer o debate com os nossos parlamentares. Está encerrada a votação.